Fala, fala galerinha! E aí, é pessoal! Eu sou o Norberto Carol. e isso é mais um Elefante Literário com a tag Ai Misericórdia! <risos> um pouco atrasado, um pouco, tamo, estamos um pouco atrasados, mas... estamos um pouco atrasados, mas... O que foi é o que importa, né? Porque eu que responder porque fomos tagueados pelo Bigado Literário, nosso querido Bigado Literário, e vocês vão, vão saber. Pra quem não tá entendendo nada, essa tag surgiu de um meme. Não, foi mesmo? Ai, que meme maravilhoso. Então foi um que ficou, foi fazer umas artes aí, foi fazer traquinagem e ficou presa num, num ferro de um, suporte, de um suporte de TV. Então, quem não conheceu, vai conhecer, porque é muito engraçado. Nesse vídeo dessa menina presa, ela fala algumas frases ao longo do vídeo. Então as frases foram divididas e categorizadas, assim, pra cada uma ser relacionada a um livro. O primeiro tópico é... Olha a margineira! Olha a margineira! <risos> o que é isso, gente? Que palavra é essa. Um livro que você não entende porque as pessoas não gostam. O primeiro livro que eu pensei foi Interlúdio. Na verdade, eu acabo entendendo. Eu, eu passei a entender porque esse livro, apesar de ser muito bom. Muito, muito bom. Na orbícia, de prova. Muito, Ele é muito bom. bom. Ele foi relançado com algumas páginas a mais, e, te, e pelo que eu soube, tem umas coisas meio hot, assim, e as pessoas acabam não gostando por isso. Que eu concordo que seja desnecessário, porque essa história é muito boa. Do jeito que é assim, é, né? É, exatamente. Então, esse livro, eu, eu, eu entendo que pessoas que leram a nova edição não gostaram, mas esse aqui, ó, meu Deus do céu, é muito amor. Meu demais. Deus do céu, que livro bom. Agora eu não entendo por que as pessoas não gostam de barba ensopada de sangue, minha gente. Esse livro é maravilhoso, um dos melhores livros que eu li na minha vida. Na verdade, eu chego a entender, porque vemos e convenhamos, tem parágrafos imensos, tem reflexões longas, né, momentos que você não sabe onde vai dar, mas que dão em algum lugar, no fim das contas. Eu achei que deram. Às mas vezes dá, às vai, vezes né? não dá, né, vai saber, nunca, nunca vai não, saber. Sabe, né? Eu amo tanto esse livro, queria tanto que todo mundo gostasse. Eu gosto, tu gosta, por quê? Eu li 7%, Dani, mas vai dar Vou isso aqui, ok? Mas tá bom. Segunda frase, ai misericórdia! Ai misericórdia! Um livro que alguém te indicou, mas você não gostou. É, chegou a parna na polêmica, né? Essa eu, é, a polêmica. Eu vou ter. Desculpa, gente. Dou todo mundo que gosta, desculpa. Eu amo, amo o filme, só que o livro não funciona pra mim. E eu nem tenho mais, porque eu dei o livro, é Clube da Luta. E não rolou pra mim assim. Uh, não, não gostei. Eu não sei se é porque eu já sabia a história e eu já tinha visto hum. o filme, mas eu achei muito confuso, não ornou ali, não... É meio diferente, né? É, não sei. Eu sei que vai, vai gerar uma polêmica. Desculpa todo mundo que gosta, okay. pra mim não funcionou muito bem. Não, eu gostei, até que gostei, só que não gostei tanto quanto o mundo, assim, favoritou e tudo mais, que é A Lista Negra e Jennifer Brown. Ou, oh, é, é porque, sei lá, é legal, né? O livro tá massa, tem umas partes legais, só que no total, assim, eu gostei médio, tipo, três estrelas, duas e meia, e agora? Vamos oh, lá, qual livro você precisa ler ainda esse ano? Ai meu Deus, eu preciso ler Esse Ano de Solidão, Gabriel Garcia Marques. Porque faz muito tempo que eu ganhei esse livro, gente. Foi um presente da minha formatura. Eu já tô em outra graduação, então daí vocês tiram. Nossa, faz anos. <risos> faz muito tempo, faz <risos> três anos que a gente se Não, dois anos. Eu não comecei ainda porque eu já tô ligada que o negócio aqui é enrolado. E você tem que estar tá bem... Na vibe. e na vibe e ler de uma vez. Porque pelo que eu soube, é... Muito personagem que tem aqui. O um livro que eu quero ler esse ano, não sei se vou terminar, obviamente, porque eu já estou olhando para ele aqui e com medo, é It, a Coisa, de Stephen King. Mas se tudo der certo, pelo menos começar, tipo, um capítulo. Na página 20 está é no um capítulo 3, já falei mais de um capítulo. <risos> tenho muita vontade de ler esse livro, inclusive porque vem filme, aí tô com muita vontade de ver e queria saber sobre a história antes disso. Eu sei que tem coisa de crianças, né, de passado. E eu descobrir que não é um palhaço a história, né? É, tipo, tem ali, mas não é, Todo mundo acha um, que é um palhaço, palhaço assassino. não é um palhaço eu, assassino, o principal, é ser, a coisa. Seria meu sonho que fosse um palhaço assassino. Próxima frase é, eu tô presa. Eu tô presa, chama minha um livro que você não conseguiu largar. O primeiro livro que na minha memória foi No Escuro. Já... Foi um livro que eu já falei aqui, inclusive, de autores que deveriam ser mais conhecidos. Gente, esse livro é um thriller psicológico que ninguém, absolutamente ninguém, está preparado pra ele. Sério. É muito tenso. E, meu Deus do céu, a protagonista tem toque e transtorno pós-traumático. E é narrado em primeira pessoa, então você fica ali, ó. Ele é... ele é grandinho, assim, porque a diagramação dele não ajuda. Mas eu li esse livro, acho que em dois dias assim, eu não vivi pra ler esse livro meu Deus do céu, muito bom, é também li em dois dias, o garoto no convés, e quem tem sabe que é um livrão, livrão no sentido de ser grande, essa edição aqui não é tão grossa, mas também, olha, as edições são todas espremidas, Chia. é muita letra por página, e eu li em dois dias porque eu não conseguia largar esse livro, é muito bom já falei sobre ele aqui no canal, também já comentei no vídeo de leituras do mês de janeiro um livro que eu favoritei, obviamente, recomendo pois é muito bom. a última frase é chama minha mãe, Chama a minha mãe! Chama a mamãe, Kathy! Um livro que todo mundo precisa ler. O quê? Ai, ah, não tô entendendo. Ah, é porque sabendo, chama mas... a mãe? Sei lá. O quê? <risos> O que eu lembrei foi O Ano Em Que Disse Sim, de Shonda Rhimes Que inclusive ele foi comentado aí no Twitter de umas galeras aí do Booktube esses últimos dias Ela é criadora de Grey's Anatomy Scandal, produtora de How to Get Away E que lição de vida esse livro, viu? Eu acho que ele tá no gênero de autoajuda, se eu não me engano Mas vale muito a pena, Tem... eu fiz mais de 20 marcações nesse livro Quem puder, leia esse livro que é muito massa a mensagem Aliás, as mensagens que ele passa, assim que não tô vendo aqui não são poucas É, são muitas <risos> são muitas. Também logo lembrei que todo mundo deveria ler As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu. Eu não tinha falado desse livro há algum tempo no canal, só que a partir do momento que eu falei pela primeira vez, eu tenho falado sobre ele recorrentemente. Recorrentemente, pelo amor de Deus. É um livro que todo mundo deveria ler para ter uma ideia. Não para ter uma ideia, mas para expandir a mente sobre o que pode ser a questão da ida ao céu, sobre o que é. Não sei, né? Porque a mente humana é uma coisa misteriosa. A vida é uma coisa misteriosa. porque esse livro aqui é muito sensível, é emocionante, tem uma história muito muito legal e uma mensagem principalmente muito boa. Vamos aproveitar aqui para taguear algumas pessoas para fazerem também essa tag maravilhosa, que na verdade o tempo tá passando, o meme tá ficando antigo, mas a tag permanece, né? E perdura ao longo dos anos. A gente vai taguear aqui. <risos> o quê? Foi não? Foi certo, não? Foi uma mensagem boa. Perdura ao longo dos anos. <risos> A gente vai dar aqui Alison do Geeks Anatomy, Léo do Um Leitor a Mais e Thalita do Thalitando. Esperamos muito que façam e se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, clicar no sininho pra ativar as notificações, porque ainda é de graça, e ficar ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu! Valeu! Essa mulher... Que lição de vida esse livro, viu? Assim, ele é um autoajuda ele Acho que ele tá c. Eu acho que ele tá c. Cá... Eita! Acho que ele tá kata, tá tá tá. tá, tá. tá, tá, O quê? É a pior, música.